Saudações, queridos e queridas. Eu sou o Vinícius Luenerti, professor de nadia Yoga e hoje estou aqui com a minha querida amiga, a Vera Serineu. Alguns de vocês já devem conhecê-la. Ela é psicopedagoga sistêmica e também consteladora familiar e também é uma querida praticante de yoga. né? Então, hoje estou aqui com ela né, para ela fazer um breve relato então, Vera, é, teve alguma coisa de destaque interessante que no, da aula de hoje? Então, a aula de hoje, como todas as vezes, é sempre nos oferece um novo desafio. dá um passinho a mais. E, porém, de forma muito suave, sem uma cobrança de uma performance. Mas nos estimulando a sempre dar um passo a mais, mais profundo. E de forma muito suave. Muito é bem. Muito bom. E das práticas que você já teve de yoga, teve alguma experiência ou algum aprendizado, ou algum insight que você acha relevante, que gostaria de compartilhar aqui? Então, eu tenho formação em terapia corporal. Nessa formação, eu trabalhei profundamente o meu ser, tanto física, emocionalmente, espiritualmente. Houve uma transformação muito grande e eu estudei bastante, né, a psicanálise, raiziana, eu estudei profundamente essas questões e aí no yoga eu dou continuidade para aquilo que foi trabalhado de forma bastante suave e mais sempre indo um passo além. então para mim é sempre é sempre positivo e eu já tive assim especificamente bem concreto na hora do relaxamento, no final, quase final da prática, eu já tive vários insights muito precisos de algumas decisões a tomar. Maravilha. E além dessas, desses insights, dessas experiências, é, de uma maneira geral, assim, o, no, o que que o yoga está sendo importante para você, né? O, o que que a faz manter se praticando yoga? Ele me traz disposição, ele me deixa ah, lúcida, né, disposta. Então, já incorporei como faz parte, né, como eu tomo banho, como escovo o dente, é o yoga faz parte do meu dia a dia. Maravilha. Vera, muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham gostado e fico com o para vocês virem conhecer o yoga. Um grande abraço.